O relatório ele traz uma mensagem muito forte, muito contundente da necessidade de, de uma ação imediata para resolver a questão das mudanças climáticas. Ele aponta muito claramente qual é a, a responsabilidade das emissões geradas pelas atividades humanas no aquecimento que nós vivenciamos hoje. É uma iniciativa conjunta entre governos e países é, para buscar melhor e mais robusta informação científica de um problema ambiental que era uma preocupação global. O Brasil sempre foi um, um país né, é, importante nas discussões do, do IPCC, da Convenção, é, e contribuindo também com a ciência que é feita no Brasil, que é uma ciência de, de qualidade, produção de dados robustos. Então, em termos da ciência brasileira, eu acho que ela tem uma contribuição e uma relação muito antiga né? e muito estreita com o IPCC. O ano de 2021, ele efetivamente ele tem sido emblemático para a gente olhar o impacto das mudanças climáticas, sobretudo quando nós consideramos os eventos extremos. Né? Se nós observarmos a situação no, no verão do hemisfério norte, nós vimos né, ondas de calor muito intensas nos Estados Unidos no Canadá. Essas ondas de calor, na sequência, nós tivemos grandes incêndios florestais que ainda afetam parte dessa região. Nós tivemos inundações extremas na, na Alemanha, tivemos inundações extremas também na China como parte desse processo, e hoje nós vemos regiões no Mediterrâneo afetadas também por grandes incêndios florestais. Então, esse verão no hemisfério norte ele tem sido um retrato da, das consequências das mudanças climáticas e que esses processos tendem a se acentuar também nos próximos anos e afetar também outras regiões importantes. Então, eventos que antes eram experimentados né, ou vivenciados de forma muito rara passam a se tornar mais frequentes. We can't undo the mistakes of the past, but this generation of political and business leaders, this generation of conscious citizens can make things right. This generation can make the systemic changes that will stop the planet warming, help everyone adapt to the new conditions and create a world of peace, prosperity and equity. Climate change is here now, but we are also here now. And if we don't act, who will?